Meu nome é Máfia Freire. E eu sou a Cecília Martini. Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre o novo álbum do Harry Styles, Harry's House. Em maio de 2022, o Harry Styles lançou o seu terceiro álbum solo, o Harry's House. Mesmo tendo o conteúdo vazado um pouco antes do lançamento, o álbum se tornou um sucesso em menos de uma semana, atingindo o topo das vendas tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa produção, que é muito especial para mim e para Cecília, porque a gente ouviu juntas pela primeira vez, enquanto a gente comia lentilha. Ah, foi um fact. É verdade, foi um momento interessante E também o, o Harry ele fala muito desse álbum, assim, nas entrevistas ele diz que é uma coisa muito mais íntima para ele. A ideia inicial surgiu quando ele tava no Japão e a ideia dele era, tipo, gravar dentro da própria casa dele mas escrevendo as músicas ele foi percebendo que não precisava ser uma coisa, não precisava ser tão geográfico, sabe? Não precisava ser dentro da casa dele, era uma coisa muito mais pessoal e íntima, assim, interna, sabe? Não Não precisava ser fisicamente na casa dele então, a gente veio é, pela tracklist do álbum e conversar um pouquinho sobre cada música. E eu achei muito interessante isso que tu falou, Ceci, de que, tipo, ele queria. Ele teve a ideia de gravar no Japão, porque a primeira música chama Music for a Sushi Restaurant. Então, eu achei bonitinho, assim. Na verdade, combinou muito. <risos> pois então, eu acho essa música uma vibe. Eu tava vendo a entrevista dele com o Zen Low. E na qual ele fala, né, sobre um pouquinho sobre cada música. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, só que com o próprio Harry Styles, num orçamento bem maior e num cenário lindo. Uh, e ele comenta que ele sentiu que essa música seria uma boa abertura, que ela dava, assim, o tom do álbum. E eu concordo muito, assim, acho que ela combina. Sim, e é, inclusive, a música que ele tá usando para abrir os shows dele, né. Eu fui num show em, em Glasgow. Nossa e... correspondente internacional E é muito legal assim Porque eu Quando a gente tava ouvindo, eu lembro de falar que essa música Pra mim tinha uma vibe assim, final de filme Mas vendo, é muito início de show Faz muito sentido, ela é muito animada Eu lembro que tu falou isso Cara, que incrível, né Como ela serve as duas coisas Eu ainda espero ver ela no show, mas Boto fé E Late Night Talking, Cecília Ele cantou essa no show? Ele cantou, inclusive essa música ele já tinha cantado antes de lançar o álbum no Coachella, né? Ah, eu não sabia, tá muito sim. informada, amiga Ai, sim <risos> uh, Eu acho essa bem bonitinha, assim, ela é bem animada E é muito sobre querer passar, tipo, todo o tempo possível com alguém que tu ama O que, que tu acha? <risos> Eu acho que isso dá uma vibe muito parecida com algumas músicas do Fine Line, né? Que tem essa coisa, tipo, Adore You. Que era muito isso do... Eu tô muito apaixonada e eu quero passar muito tempo com essa pessoa. E eu nunca me canso dessa pessoa. E eu acho legal como são vibes parecidas em músicas totalmente diferentes, sabe? Acho bem, bem bonito, assim. Nossa, como ele consegue fazer isso. Nessa. Eu acho muito interessante fazer essa... Tipo... Comparar um álbum com o outro, porque eles são totalmente diferentes, né? Isso é um fato. Inclu e, assim, se tu pega os três álbuns do Harry, o primeiro não tem nem... Pra mim, o primeiro é uma coisa totalmente à parte dos outros dois, assim, eu não sei. Sim, sentido, mas... ela é uma coisa, parece uma coisa mais acústica até, assim. Tipo, parece que ele não tinha achado ainda o, o som dele. <risos> Exatamente, tanto que ele fala isso, né, que tipo assim, no primeiro álbum, ele, nessa entrevista que eu assisti, no primeiro álbum ele diz que ele consegue ver exatamente onde ele tava, tipo, playing safe, né, fazendo as coisas da maneira segura pra não ter erro. Aí no segundo ele vê exatamente onde estavam as referências dele, e no terceiro ele tentou ter referência só de música clássica, assim, e fazer uma coisa que fosse 100% a cara dele, sabe, eu acho que funcionou muito, assim. Mas eu acho que esse é um bom momento do podcast, para dizer que nós duas somos grandes fãs do Harry Styles ainda não tinha ficado evidente para todo mundo. Se ainda não deu para perceber. <risos> Exatamente. Mas, Mas, enfim... Diga, amiga. Não, isso me lembrou uma coisa que ele falou bastante, assim, que... Claro, tipo, todos os artistas, né, tiveram que abandonar aquela rotina de estar tá sempre viajando, de fazer show. E ele fala bastante sobre essa coisa de que ele parou de relacionar tanto a felicidade dele com o sucesso... Que as músicas dele faziam. Eu acho sim, que também sim. por isso que esse álbum é muito mais pessoal. E tipo, muito mais a cara dele, assim. Faz bastante sentido. Pois é, eu vi isso que ele falou. E eu achei que faz muito sentido. Porque tu vê que o Harry é um cara muito do... Aquela... Mu... A música dele é um negócio fundamental pra ele. Mas ao mesmo tempo é importante esse desligamento da própria felicidade com o trabalho, né? Porque, enfim... Bem ou mal o trabalho dele também, né? Mas, enfim... Depois de Late Night Talking, tem Grape Juice, que eu não gosto, eu não escuto, eu pulo essa. Vou ser sincera mesmo. Eu admito que eu faço a mesma coisa. <risos> grape Juice e um flop. Eu não me identifiquei muito com essa, assim. Uh, mas é, é interessante, assim. Tipo, acho que é, fala muito sobre alguém que tu perdeu, assim. Tipo, tu, algum amor que, que, sabe, não deu certo. Mas é... não tenho muitos comentários sobre essa. Pois é, vamos para a próxima, que é o primeiro single do álbum, é, It Was, que começa do jeito mais bonitinho possível, que é com uma gravação de voz da filhada dele. E é tão fofo, porque eu sinto que esse é o álbum que ele, tipo, se mostra mais vulnerável. E tanto isso, tanto dá para ver isso, que tem essas pequenas coisas que, enfim... São da família, sabe? E esse negócio das gravações Acho que é uma parada que ele curte muito Porque em Cherry, no Fine Line Tem a gravação da ex-namorada dele, né? No final, assim E essa ex-ituaça abre com a gravação da filhada dele Acho bem fofo Sim, e nossa, no show, assim Tipo, toca a gravação antes dele de começar a cantar, né? Dá pra ver que ele fica muito feliz Ai, Achei bem amor. legal isso também, essa música, ela é toda, tipo, dançante, assim, muito felizinha, muito boa de escutar, e daí tu vai prestar atenção na letra. É pesada? É muito pesada, assim Tanto que ele fala, né, que é uma experiência muito curiosa, porque são milhões de pessoas dançando muito felizes numa música sobre a tua experiência mais devastadora. E aí, eu fiquei meio com um pouquinho de remorso de ficar dançando, e é exitoso, depois de ouvir isso. Sim. e eu, eu não sei se foi ele que falou ou se eu li em algum outro lugar, mas, tipo, uma descrição, assim, da música que é sobre mudanças que tu não percebe que estão acontecendo até que, tipo, é tarde demais, sabe? E daí tudo já mudou. Sim. Eu achei isso Sinto muito louco. E é muito coerente com o momento de mundo que a gente tá vivendo, né, essa volta ao convívio social e... Volta a ocupar o mundo de uma forma geral, né? Que tu, as coisas estão voltando, mas não é a mesma coisa que foi. E, tipo, nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que essa música bateu muito forte em muitas pessoas por conta disso, sabe? Tá todo mundo vivendo um momento de readaptação, de tentando descobrir como a gente se encaixa nesse momento novo de mundo, sabe? Então. Sim, e a gente, tipo, perdeu uns anos, assim, que passaram muito rápido. né? Sim. Ai, ai, vamos pra próxima antes que isso fique muito triste. A quinta música do álbum é Daylight, que eu acho um docinho, assim, ela é tão gostosa de ouvir, parece que ela faz um carinho, sabe? E ela é muito... Não sei, pa passa a vibe de saudade de alguém que tu ama, sabe? Mas de um jeito bom, de um jeito que te corrói, assim. Exato, ela é bem levinha, assim, tipo... Realmente, parece, tem essa sensação de saudade, assim, talvez de nostalgia. Mas é... parece as lembranças boas, assim, de um amor. As lembranças boas, exatamente. Não é, tipo, lembrando ressentido como era em Fine Line. Fine Line é muito... Todo ressentimento que tem em Fine Line eu não sinto em Harry's House. Eu acho isso é uma evolução, sabe? Sim, nossa, parece que ele tava sofrendo em Fine Line. Agora ele, tipo, sabe, ele lembra das coisas que aconteceram, mas ele tá, tá melhor, ele tá bem... Bom pro Harry, feliz por ele. Depois de Daylight, eu acho legal que essa música vem logo depois, que é Little Freak. É, cara, eu acho que é uma das minhas três favoritas do álbum. Eu sou alucinada por essa música. E ela é muito linda, porque ela passa essa mesma coisa do... Uma saudadezinha com... Com carinho, sabe? Que ele fala, ah, eu não ligo pra onde você está Ou com quem você está indo pra casa Eu só estou pensando em você E eu acho isso tão, uma forma tão bonita De tu gostar de alguém, sabe? Sim, essa Eu lembro quando a gente estava escutando Na tua casa a gente tava... Eu acho... não sei se foi nessa Mas a gente estava escutando as músicas E pensando, nossa, muito legais. E aí tu olhou pra mim e falou assim Quando a gente parar pra escutar as letras Eu acho que essas músicas vão acabar com a gente eu lembro desse momento, só que eu não lembro se foi em Little Freak ou em Matilda. É verdade, pode ter eu, sido em Matilda. Eu acho que foi em Matilda, né? Que é a próxima, inclusive, na nossa Sim. lista. Simplesmente devastadora, né? Sim, meu Deus. Essa música vale, por sei lá, 30 sessões de terapia. E gera mais 50 sessões de terapia, incrível. Nossa, com certeza. E... Nossa, no show é muito lindo quando ele vai cantar essa, porque ele tá, tipo assim, cantando várias músicas bem animadas, e daí ele canta essa e mais umas outras duas, assim, em sequência, que são mais tristes. E ele fala no show, assim, que é pra todo mundo que já se sentiu culpado por se botar em primeiro lugar. Eu achei isso muito lindo. Ai, que lindo. Eu acho muito legal isso dos shows que eu vejo só por vídeo de TikTok, né? Mas que ele tem uma interação muito bonita com o público, cara. E na entrevista que eu tava vendo, ele fala que, tipo, o que ele mais gosta de fazer é fazer show. E dá muito pra tu ver isso no jeito que ele performa e que ele tá lá. Acho isso muito incrível. Sim. E essa é aquela música que a gente viu, uma teoria, que quando ele fala... Sim, conte a teoria, Cecília Ai, quando ele fala Ai, eu vou ter que cantar aqui? Não, né, eu vou falar Quando ele fala You're just in time, make your tea and your toast É tipo ele recebendo uma pessoa Na casa dele, assim Eu acho que, mesmo se isso não for verdade, sabe Mesmo se não for o que ele pensou pra música É muito bonito, porque eu acho que ele sempre Assumiu esse lugar, assim Com os fãs, sabe, de ser uma pessoa Que aceita todo mundo e que É tipo, pra... as pessoas realmente Acham uma casa nele e na... Tipo, com os outros fãs também, nas músicas. Eu achei muito, muito legal, assim. Eu acho que é uma ótima teoria. E eu, eu escolho acreditar nela. Porque, enfim, é o Harry's house. Faz todo sentido, né? E, enfim... Eu não tenho certeza, mas o Matilda tem a ver com o livro e o filme, né? Que, enfim... Pra quem não ouviu o álbum ainda... Primeiro escutem, porque é ótimo, e Matilda fala sobre uma relação disfuncional de família, enfim, uma... é um ponto de vista feminino de uma menina que sofre bastante com a sua família, e, enfim, não tem uma relação muito boa, e, cara, essa música me deu muita vontade de fazer uma tatuagem, porque é Tão forte, ela é tão potente, assim, não sei. Eu poderia fazer um podcast só sobre Matilda. Mas vamos para a próxima música, que é Cinema. Que dá uma animadinha logo depois dessa. O que, que tu acha dessa música, Ceci? Eu admito, assim, que não é uma das minhas preferidas. Também uh... não é das minhas. É, mas ela é animadinha, assim, ela tem um, um som meio retrô, parece. E a letra não é, mais, não é muito profunda, mas acho que fala muito, assim, tipo... Do íntimo de um relacionamento, do relacionamento dele, talvez. Provavelmente, né? E eu acho muito bom que tem uma hora que ele fala I dig your cinema, tipo, eu curto seu cinema e a namorada dele é a Olivia Wilde, né? Que é diretora, atriz, enfim. E eu achei ha! engraçado, divertido. Mas, é uma enfim... boa sacada. É uma eu boa achei sacada. Legal. Mas, enfim, não, sem muitas observações sobre cinema, eu acho. E aí a gente tem Daydreaming, que eu sempre acho que é daylight. Eu nunca sei. Qual é daydreaming? Pra mim, Sim. ela é só uma ponte entre cinema e keep driving. É isso. É verdade. Mas eu vi uma coisa muito interessante que eu não fazia a menor ideia. Aparentemente, tem o John Mayer tocando guitarra nessa música. Que? Eu não sabia disso. Sim, eu achei isso muito louco. Mas eu vi uma comparação muito legal dela também. Que alguém, fa alguém falou que, tipo... Ela parece a irmã mais velha de Treat People With Kindness. Acho que porque tem, tipo, a bateria, o trompete, assim, parece uma vibe parecida. Uhum. Nossa, eu vou ouvir com mais atenção depois que a gente terminar aqui. Vou... Talvez essa seja a redenção de Daydreaming pra mim. Mas legal. Né? É? Legal. Poxa, é legal. Não, não tinha me dado conta disso. Eu amo essas comparações entre álbuns. Eu acho sensacional fazer isso. Sim. Ainda mais pro Harry, que é um artista super... Cara, ele é muito cuidadoso no que ele faz. Por isso que dá, dá muito gosto de ouvir os álbuns dele, né? Mas, enfim... A gente tá muito fangirl desse podcast, Cecília. A gente tá, não tem como esconder. Não tem, não tem. E aí, ah, e Keep Driving, que também tá no meu top... Cecília, qual é o teu top 3 do álbum? O meu, eu acho que Keep Driving, Matilda... Ai, é difícil, mas eu acho que Boyfriends. Cara, o meu é Little Freaks, Keep Driving... E Boyfriends, eu acho... Eu gosto muito de Matil The Satellite, mas... O meu top 3 top, top três muito... <risos> mitânica, é esse. Mas, enfim, e Keep Driving, eu acho ela... Tu sente que o álbum tá acabando nela, é uma, uma sensação muito específica. De, estamos terminando, vai se preparando pro fim, sabe? Me parece aquela coisa de... Sabe quando tá no cinema? Tá no cinema. E tu vai chegando no final do filme e tu vai juntando outras coisas na cadeira e tal. Me dá essa sensação, Keep Driving, com o álbum. Nossa, isso é muito verdade. E eu acho ela muito fofinha, assim. Tipo, ela começa fofinha. Depois ela fala de umas coisas mais pesadas. Mas eu acho que, tipo, por toda música tem essa coisa, assim. De quando tu tá com a pessoa que tu ama e tu não pensa em mais nada, sabe? Tipo, tem várias coisas acontecendo, mas tu só continua Sim. dirigindo. É verdade. E ele fala na entrevista, né, com o Zen Low que ele, que ele adora dirigir e tal. E eu fiquei assim, ah, acho que dá pra perceber, né? Com essa música, achei interessante. Faz sentido. É. Explica muita coisa. É, acho que Mas... é tipo essa coisa de escapar de tudo de ruim que tá acontecendo e com alguém que tu ama muito. É verdade. Ai, ah, é bonito isso. Depois vem Light, que é um xodó. Essa música é linda. E... Eu, pra todas as músicas desse álbum. É linda, é ótima, eu adoro. Mas, Exatamente. Enfim. Mas Sarah Light, eu acho que tem muito isso do. Cara, tem muitas músicas do Harry, a gente falando agora, eu tô me dando conta, que é essa vibe do. Oh, eu gosto muito de ti, eu tô aqui pro que tu precisar. E Sarah Light é bem isso, é, parece que a pessoa tá esperando a chance de chegar em quem ela gosta, porque não é um bom momento, sabe? Nossa, é muito verdade. Tipo, até, sei lá, me dá a impressão de que talvez a pessoa não esteja pronta. Mas aí ele falando, sabe? Tipo, ai, ah, eu tô aqui, eu tô disponível, eu tô te esperando. E ela Exatamente. é muito também, é muito dançante. Ela é dançante, cara, demais. Eu acho que esse é o álbum mais dançante dele, assim. E é um dançante gostoso. Tipo, dançante pra fazer lentilha na cozinha. Eu acho que esse é o dançante desse álbum. Eu também acho baseado em, assim, experiências pessoais, <risos> mas enfim, depois vem uma que tá nos no nossos dois top 3, Cecília, Boyfriends. Boyfriends, que tens aí... a dizer. Essa aí acaba, né, com todo mundo. A Cecília achou que essa era pro Louie, quando ela leu o título. Ai gente, mas é óbvio que eu fiquei completamente decepcionada, que ele <risos> não fala e eu te amo. Mas assim, nossa, eu vi uma coisa muito legal, que ele fala assim, que é tipo, sobre um relacionamento que não tá dando certo, tipo... Claramente sobre um namorado que não valoriza a pessoa. E ele falou que, tipo, muito sobre experiências que talvez ele já tenha ele já tenha feito isso. E também tá muito relacionado com. Ele tem uma irmã mais velha. E tipo, ver ela saindo com pessoas que sabe que não faziam bem para ela. Achei isso muito, muito legal. Não tinha pensado nisso. Eu acho que o Harry tem um negócio que é ele consegue muito, enquanto autor, né, das letras, se colocar em posições diferentes do que ele, enquanto Harry Styles, ele assume muito bem outros papéis e outros pontos de vista, eu acho isso um talento bem, pouco reconhecido dele, mas deveria ser mais reconhecido, que é muito bom, tipo, em Matilda, eu sinto isso também e então... tal, mas enfim, e Boyfriends é bem isso, e, ah, cara, não sei, assim, acho que, não tem como tu não se identificar com, pelo menos, alguma das linhas dessa música, porque são experiências muito universais, sabe? Tipo, não, não ter o tratamento que tu queria de uma pessoa que tu gosta muito, sabe? Acho que todo mundo já passou por isso, então... Enfim, é difícil não se identificar. E eu gosto muito, que, porque a música fala de ciclos, né? Assim, ah, you, you are back at it again, você voltou pra isso. E ele fala isso várias vezes, e no início da música tem essa frase, só que dita ao contrário. E eu acho isso uma sacada muito, muito legal, assim. Nossa, sim, eu achei isso muito legal. Uh, as primeiras vezes que eu escutei, eu não olhava a letra e eu ficava, o que é isso, um barulho? Eu achei Depois... que ele tava falando, tipo, outra língua. Eu pensei que era Sim. um dialeto havaiano, porque tem meio Helena na música. Eu não sei. Eu... Nossa! Eu viajei Bato bastante. Foi longe. Foi longe. Sim. <risos> e, ai, mais uma coisa. Essa é mais uma que ele tocou no Coachella antes de lançar o álbum. Eu gosto que tinha a atual dele e a ex dele, a Kendall Jenner, na plateia do Coachella, e ele tocando essa. Achei uma vibe. Mas... Eu adoro. Eu adoro o encontro de ex. É que Tudo também, né? Só tem esse famoso. Não é fácil a vida dele. <risos> Namora more... modelos loiras e morenas, mas enfim. Uh, aí vem Love of My Life, que é a finalização do álbum, que são 13 músicas. Será que a Styles está dando um sinal para outubro? Esperamos que sim, mas enfim. É Love of My Life, que é, eu acho bem uma finalização, e é uma finalização bem mais positiva do que Fine Line foi, né, pra o, outro, o último álbum, não sei, eu gosto dessa. Eu gosto também e eu acho que é muito tipo, que nem a gente já tinha falado de várias outras, assim, que ele tá relembrando um amor que ele não tem mais mas tem, tipo, tem um olhar muito positivo sobre tudo isso, sabe, não é ele sofrendo Exatamente, é uma coisa meio, ah, foi isso, e enfim, vivi, foi interessante. É uma nota mais positiva mesmo. Eu acho que esse álbum, no geral, quando ele não tá deprimente, tipo, em Matilda, ele é mais positivo, assim, não tem é uma melancolia. É verdade. E essa também, uh, assim, né, tem várias teorias: que é sobre alguém que ele já namorou, que talvez hum. seja sobre o Louis <risos> a Larry. Mas, assim, eu não, não sei, não acredito muito nisso, mas ele fala que é muito sobre, tipo, sobre o país, ele sabe sobre ele ter ido embora de casa, e eu acho legal, assim, tipo, não sei se é sobre isso, não sei se é ele tentando evitar o drama de, caso seja sobre alguma ex, mas, eu acho que é bonito pensar, assim, porque, claro, né, deve ser muito legal a vida de artista, assim, enquanto faz sucesso e tal, mas tu passa o tempo todo viajando e tu sai de casa e tu... Deixa de ver muita gente que tu ama aí. Sim, ele fala muito disso no, na entrevista, que, tipo, tu passa muito tempo longe e aí tu perde tantas coisas para as quais te convidam que uma hora param de te convidar porque assumem que tu não vai poder ir. Isso deve ser uma sensação muito ruim, sabe? Então eu boto fé que seja uma coisa meio pra família, assim, algo nesse sentido, porque a gente pensa em amor da vida sempre no sentido muito romântico, né? E eu gosto muito do Harry Styles também, porque ele... Ele fala de amor não só romântico, sabe? Mesmo quando as músicas dele estão falando de amor romântico, tu pode dar outras interpretações. Tipo, a minha música favorita do primeiro álbum dele, por exemplo, é Sweet Creature. E Sweet Creature, pra mim, eu escuto, eu penso no meu irmão. Eu não penso num romance, sabe? Então, não sei, assim, eu acho que ele dá margem pra muitas interpretações de amores diferentes. Eu ia falar da mesma música, porque eu também tenho isso, sabe? Quando eu escuto, eu penso, sei lá, nos meus amigos, assim, pessoas específicas, mas não nada romântico, assim. Exatamente. Vá! Ai, Cecília, foi um prazer gravar este podcast com você. Eu adorei. Principalmente porque a gente tá falando de uma coisa que a gente ama. Exatamente, foi um prazer. Então, enfim, estamos finalizando. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia os nossos textos disponíveis no Medium. A sonora original foi feita por Arturo Lache e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.